Terminou a penúltima etapa do troféu Maria Lenk. Cinco dias concluídos, só falta uma etapa. Hoje foi dia de recorde sul-americano, segundo recorde da competição. Estou aqui comigo, Daniel Takata, falando dessa penúltima etapa do troféu Maria Lenk. Record, Segundo recorde sul-americano da mesma nadadora, a Larissa Oliveira. Curioso é que ela já teve esses recordes, né? Já tinha os recordes dos 100, já Ela já recupera. Teve, recupera os dois recordes que ela tinha perdido. E uma das poucas nadadoras que estão tentando o índice aqui. E nada forte de manhã chega à tarde e melhora. Então, essa, essa performance da Larissa eu acho que é bem interessante porque a Larissa conseguiu, inclusive, passar os primeiros 50 metros na frente, na frente da Etienne. Isso foi uma coisa realmente muito interessante, inclusive a saída da Etienne foi melhor, a gente viu uma velocidade de reação melhor, ela tem a liderança da prova, mas a Larissa fez uma virada muito boa, o um giro de virada muito bom, passou um décimo na frente e a volta vai embora, e o é um novo recorde recordamento quase chegando a 53, vigésimo tempo do mundo. É, e pô, ela teve até melhor ida e melhor volta que a Etienne, e... Falando das outras nadadoras, não, não tivemos mudança na composição do revezamento em relação à eliminatória. E que era previsto já para você. Você aqui no. A gente tinha conversado sobre isso na o, o grupo continua o mesmo, que é um revezamento que eu acho que tem uma grande chance. né um revezamento acho... ano passado nadador para 3,37, eu até fiz um cálculo ali rápido, acho que nós vamos para um 3,35, 3,34. É, ano passado 3,38 foi para entrar final do Mundial de casa Eu acho que esse revezamento é o que, é o que eu sempre achei que é o que tinha mais chance de entrar na final. E com esse Cesar, ainda mais a Larissa abaixando para as quase 53, eu acho que eu acho que tem grandes possibilidades, na verdade. É, o que eu vejo aqui agora é o seguinte: nós vamos ter que ter uma nadadora abrindo para as 53. Ah, duas na casa do 54 e uma fechando para 53, então eu acho que nós temos ah, dá, dá, eu acho que nós temos. E, e esse revezamento é final olímpica, com é, certeza A Etienne já fez 53 lançada no, no, duas no Pan Duas vezes A Dainara fez 54-0 lançada, então acho que é totalmente possível é, eu, acho que, eu acho que nós estamos no caminho aí de um, de um belo revezamento esse, esse sem livre abrindo foi muito bom Os 200 metros na do Costas, a gente queria que saísse a marca As duas pessoas que a gente achava que tinham mais chance ficaram distantes é. Nem Fábio Santos, nem Fernando Ernesto nadaram, quem nadou bem, foi o Guilherme Guido que usou a prova como treinamento. A cabeça do Guido já está na Olimpíada e lá foi ele, baixou a marca 1,59,32. É, o, o resultado geral dessa prova, acho que, acho, acho que ficou, foi, foi um pouco decepcionante que o Léo de Deus tem um 57 desde 2012. E não estou não falando exatamente dele, mas ele tem um 57 desde 2012 e hoje, quatro anos depois, a gente não tem ninguém que chegue perto dele. O pessoal, tirando o Guido que fez 59, é, é. É. é uma prova que não evoluiu, é uma prova que não evoluiu, É se é verdade, é interessante com relação a essa prova, é de que nós tínhamos nadadores que na seletiva anterior e até no, trof... no campeonato sul-americano, eles estavam no índice até os 150 metros, que foi o caso do Fernando Ernesto, foi o caso do Fabio Sante, hoje, já nos 150 metros a gente já sabia que eles não iriam bater, é, passou, eles até passaram 100 bem com 57 mas Já nos 150 metros a gente é. já viu Não, não vai dar e a gente vai, Infelizmente a gente vai ter só um nadador na prova Ele que foi é, é, semifinalista nos Jogos Olímpicos de 2012 É o Léo de Deus, a segunda, a segunda prova na competição nos no Jogos Olímpicos É os 200 costas E finalizou com os 200 medley Aí sim um empate entre o Thiago Pereira e o Henrique Rodrigues Mas um, um empate que mesmo comemorado por ter sido empate, ter inédito, sido empate é. Foi uma decepção uma decepção por conta do tempo. É, eu acho até um pouco mais pelo Thiago, pelo Henrique, que o Thiago... Eu acho que para os dois, é, eu para acho os para dois, os dois. É. Eu, eu tenho certeza que os dois estão descansados, os dois queriam ter nadado bem. É o quarto tempo do mundo, ah, o quarto tempo do mundo. Mas minha é. gente, é 2.8 atrás do, do, do Kozuki reagindo no, no campeonato japonês. É muito preocupante, se, se nós estamos brigando por medalha, o resultado não foi bom. É, eu esperava mais, principalmente porque o... Eu... Henrique nadou muito bem sem costas, estava mostrando uma boa forma. O Thiago ficou contente com o estado de 200 peito, Eu também esperava um pouco mais, esperava pelo menos um 56, saísse pelo menos é. um, algum 56. Eu esperava hoje. E tu sabe o que acontece? É quando quando os nadadores, ele, ele, ele, os dois ficaram chateados, nenhum é. dos dois manifestou isso, mas eu tenho certeza que os dois ficaram chateados, porque a expectativa era maior, não só nossa, mas principalmente dos atletas. E a prova foi isso, né? O Borboleta dominado pelo Thiago, que sai melhor do bloco na virada para o Costas, o Costas do Henrique, muito bom, o Henrique com uma frequência bem mais alta que o Thiago, eu acho que foi aí o erro do Thiago no Costas, o peito, um crescimento do Thiago, os dois viram juntos, na altura de 150 metros, aí, quanto que acontece na prova? Os primeiros 25, o Henrique toma a liderança e parece que ele vai ganhar, mas aí o Thiago, Força e acaba os dois tocando na parede. É, eles acabaram fechando para 28-9. É. Acho que tem que ser um pouquinho melhor. Não deixa mas... de ser um. Não você pode considerar um resultado ruim. Não. as expectativas expectativa é. era maior. É, não. Eles têm tempos bem melhores. Foi quase um segundo pior do que o, o Henrique tem e o Thiago tem mais que isso. Então, realmente. E, e, Daniel, nós estamos falando de seletiva brasileira em ano olímpico, ano Olimpíada no Brasil. Nós queremos a medalha. E os dois têm condições de subir o pódio. Não, tenha, não há dúvida disso. Então, por conta disso, essa é a exigência. Eu Vai. digo que o resultado poderia ter sido melhor. Boa, é isso, né? Melhor ah, do melhor dia? dia? Larissa, sem dúvida. Não chega batendo. Não tem, Aí, não tem, não tem como. Não Larissa, tenho. pô, Larissa, levando tudo. Mais uma vez, bela prova, excelente recorde. A Best quem volta amanhã. último dia amanhã, hein? 50 livres amanhã. Uau!